M3 Matemática Multimídia apresenta Série Matema Oi gente, estamos novamente com vocês, de volta com o Joãozinho, aquele menino terrível A Sofia, aquela aluna aplicada, mas que tem uma queda por atormentar o Joãozinho E nossa gentil e simpática professora, para contar uma das muitas histórias da história da matemática Hoje vamos conversar sobre o número 4, sobre os números quadrados e sobre um problema relacionado que levou mais de 350 anos para ser resolvido. Esse problema é conhecido como o último teorema de Fermat. Vamos também falar do notável Euler, de Gauss, e de um nome estranho, Andrew Wiles. Aliás, Sir Andrew Wiles. Agora, acompanhe-nos com nossa história. O 4 é um quadrado dois, feijão com arroz, três, quatro, feijão no prato, cinco, ah, e seis... Ah, chega! E... Eu não aguento mais essa música. Joãozinho, o que foi? Ih, não foi nada, professora. Ele é que é um estraga-prazeres mesmo. Essa música é de criança. Quem inventou isso? Um, dois, feijão com arroz... Calma, gente. Quem inventou isso, eu não sei. Mas é muito interessante que existam tantas expressões envolvendo o número 4. Pensem só... Gritar as quatro ventos, procurar nos quatro cantos do mundo, tão certo quanto duas vezes dois é igual a quatro. Tem outra, professora. Melhor um pássaro na mão que quatro Joãozinhos sentados. Sofia, não comece com provocações. O Joãozinho levantou um assunto muito interessante, que dá muito pano para manga e vai acabar no infinito. O quê, dona? Só não queria mais ouvir cantar essa música aí. Não quero acabar no infinito. Acalme-se, Joãozinho. Isso vai ser em outra aula. Sei, professora, isso do infinito é meio complicado, mas o 4 não é um simples número? É um simples número, mas é também o primeiro quadrado perfeito maior que 1. Um. 4 é 2 ao quadrado. Para os pitagóricos era um número místico, representava os elementos essenciais. Ar, água, terra e fogo. Ei, dona, eu sei que a gente fala 2 ao quadrado, mas que sentido tem isso? Essa linguagem é uma herança dos gregos, Joãozinho. Os gregos tinham uma visão geométrica das coisas. Pitágoras, e talvez outros antes dele, contava e calculava com pequenas pedras. Veja que com quatro pedras você pode formar um quadrado. Cada lado é definido por duas pedras. Você sabe quando um número é chamado um quadrado perfeito? Ah, sei lá. Eu sei. Um número é um quadrado perfeito se for o produto de outro número por ele mesmo. Muito bem, Sofia. Mas você imagina por que esses números são chamados quadrados perfeitos? Bem, isso eu não sei. <risos> Se deu mal, sabichão. É porque a exemplo do 4, pegando pedrinhas ou fazendo pontos num papel, podemos construir outros quadrados, completando o quadrado do 4. Aliás, os gregos estudavam não só os números quadrados, mas também os triangulares, os retangulares, os pentagonais e assim por diante. Mas hoje estamos falando apenas dos números quadrados. Mas professora, o que é estudar um número quadrado? Ou outro qualquer? Estudar esses números é procurar propriedades dos mesmos, Sofia. Por exemplo, note que 4 é igual a 1 mais 3. 9 é 3 ao quadrado, mas também é 1 mais 3 mais 5. Qual é, então, o próximo número quadrado? Hum... vamos ver... é... Vai, sua esperta olhando, 16! 16 é 4 ao quadrado e é também 1 mais 3 mais 5 mais 7. Hum... exibida! Por favor, Joãozinho, chega de provocações! Professora! Eu calculei o próximo quadrado perfeito, é 25, 5 ao quadrado. Muito bem, mas note que 25 também é 1 mais 3 mais 5 mais 7 mais 9, a soma dos 5 primeiros números ímpares. Que interessante! Os números quadrados são somas de números ímpares. Isso é um exemplo da aritmética que os gregos faziam. Uma outra propriedade é que todo número retangular é a soma de dois números triangulares. Ah, professor, isso é lindo, mas o que eu ganho sabendo disso? Já te mostro o que você vai ganhar, Joãozinho. Mas, apesar de que estudar as propriedades dos números, ou seja, a teoria dos números, tenha sido por um bom tempo uma das partes da matemática sem aplicações, hoje as coisas estão completamente mudadas. A teoria dos números é muito importante, por exemplo, na criptografia. Essas histórias de criptas me assustam. Nada a ver, Sofia. A criptografia é uma ciência. Por exemplo, vocês já viram nos supermercados que todos os produtos têm uma etiqueta com muitas barrinhas. Aquelas barrinhas contêm várias informações, como o preço do produto. Isso é uma informação criptografada. As barrinhas são distribuídas de acordo com leis baseadas na teoria dos números. Puxa, professora, a teoria dos números parece muito interessante. É verdade. Além disso, as propriedades dos números que são usadas nas barrinhas já tinham sido estudadas por Gauss. No entanto, Gauss não tinha ideia para que essas propriedades serviam. E vejam que Gauss era um homem prático, pois era também astrônomo. Prático? Mas o astrônomo não vive no mundo da Lua? É, eu disse. É melhor ter um pássaro na mão que... Bem, amigos... Acho melhor fazermos um pequeno intervalo para o Joãozinho e a Sofia esfriarem os ânimos. Depois, voltaremos a falar de quadrados. Aproveitem esse tempo e desenhem os primeiros quadrados perfeitos, começando com um e depois, conservando o anterior no canto esquerdo inferior, completem novos quadrados. Depois, contem os pontos que formam esses quadrados. Bem, façam isso que logo, logo nós voltamos. Série Matemática. Série Mátema Estamos de volta O Joãozinho e a Sofia se entenderam Depois que a professora teve uma longa conversa com cada um E agora, o que será que eles descobrirão? Bom, ouçam a seguir o segundo bloco do nosso programa de hoje Professora, por falar em quadrados, eu ouvi dizer que o Teorema de Pitágoras não é do Pitágoras. É verdade? Parece que sim, Sofia. Casos particulares do chamado Teorema de Pitágoras já eram conhecidos desde pelo menos 1.600 anos antes de Cristo, tanto no Egito quanto na Mesopotâmia. A tripla 3, 4 e 5 era usada no Egito para construir triângulos retângulos. Na Mesopotâmia, pelo menos o caso dos triângulos isósceles era conhecido. Mas então, por que é chamado Teorema de Pitágoras, professora? Para ser sincero, eu não sei. Não acredito que alguém saiba, Joãozinho. Pitágoras formou uma seita mística com umas regras curiosas que seus membros deviam respeitar. Depois da morte de Pitágoras, a seita foi desfeita por problemas de poder. Mas pequenos grupos ou indivíduos que se denominavam pitagóricos continuaram existindo pelo menos até o século V depois de Cristo. Como a geometria euclidiana continuava em moda e o teorema da hipotenusa é um dos teoremas mais importantes, provavelmente foi uma maneira dos pitagóricos homenagearem o um mestre. Mesmo nos elementos de Euclides, não há qualquer referência ao nome de Pitágoras. Mas o que é realmente importante é o teorema e os problemas associados. Por exemplo, achar triplas de números naturais, como x, y e z, tais que o quadrado de z seja decomposto na soma do quadrado de x mais o quadrado de y. Eu só conheço uma tripla, professora. 3, 4 e 5. Mas existem muitas, Sofia. 15, 20 25 é uma tripla. 7, 24 e 25 é outra. Na realidade, a construção dessas triplas, chamadas triplas pitagóricas, tem uma história muito interessante. Ah, é? Que história é essa, professor? Olha, Joãozinho, por volta de 1650, vinto Luce, na França, um advogado que era representante da Justiça Real, chamado Pierre de Fermat. Fermat, apesar de ser advogado e de viver envolvido com leis, gostava muito de matemática. Na verdade, ele gostava tanto de estudar matemática que acabou entrando para a história da matemática por vários motivos. Um deles está ligado aos quadrados e triplas pitagóricas. Um dos teoremas que Fermat provou é o seguinte. Se um número primo tem a forma 4n mais 1, então é a hipotenusa de apenas uma tripla pitagórica. Mas seu quadrado é a hipotenusa de duas triplas, seu cubo é a hipotenusa de três triplas e assim por diante. Mas, na realidade, ele é mais conhecido por um teorema que ele não provou. Que teorema é esse, professora? Que mania de querer saber teoremas dessa menina! Joãozinho! Bem, o livro que Fermat mais gostava tinha por título justamente a palavra aritmética. Esse livro foi escrito por Diofanto de Alexandria. Diofanto viveu no século II ou três depois de d.C. A aritmética de Diofanto trata de vários problemas envolvendo números e a edição que Fermat possuía tinha generosas margens. Exatamente nessas margens é que Fermat escreveu a maioria de seus teoremas, sem demonstrações. Se fosse o Joãozinho, sabe-se lá o que ele ia escrever nas margens. Ah, você tem certeza que quer saber? Meninos! Bem, um dos problemas proposto no livro de Diofanto era sobre as triplas pitagóricas. Dividir um quadrado na soma de dois quadrados. Em outras palavras, dado um número quadrado, decompô-lo na soma de dois quadrados. Fermat escreveu ao lado. Mas um cubo não pode ser decomposto na soma de dois cubos. Um número elevado a 4 não pode ser decomposto na soma de dois números elevado a 4 e assim por diante. Em outras palavras, não existem triplas pitagóricas para potências maiores que 2. Simples, não é? Parece simples, professora. Mas Fermat demonstrou isso em algum lugar. Na margem, ao lado do problema de Diofanto, Fermat escreveu em seguida. Descobri uma demonstração maravilhosa desse teorema, mas é muito extensa e não cabe nesta margem. Ninguém viu essa demonstração. Ah, não acredito. Essa demonstração, por acaso, era gigantesca? Mas professora, como é que a gente vai confiar que um número cubo não pode ser decomposto na soma de dois números cubos? Bem, depois da morte de Fermat, seu filho publicou uma nova edição da aritmética de Diofanto, incluindo todas as 48 anotações feitas pelo seu pai. A partir disso, os matemáticos ficaram intrigados com as observações e logo começaram a fazer as demonstrações dessas observações, uma por uma. Mas uma delas resistiu, justamente aquela em que Fermat afirmava não existir triplas pitagóricas para potências maiores que dois. Alguns começaram a duvidar se ele tinha mesmo demonstrado o teorema ou ainda se ele era válido ou não. E ficou conhecido como o último teorema de Fermat. Mas alguém conseguiu demonstrar, professora? Muitos tentaram. Euler, um dos mais notáveis matemáticos da história, demonstrou nos casos n igual a 3 e n igual a 5. Já Gauss desdenhou do assunto. Alguns chegaram a oferecer fortunas para quem conseguisse demonstrar o último teorema de Fermat. Um alemão no começo do século XX ofereceu uma recompensa de 100 mil marcos. Uma fortuna, então. E ninguém conseguiu provar o teorema de Fermat e desistiram de tentar? Pelo contrário, Sofia. Mesmo os insucessos nas tentativas contribuíram para o avanço da matemática. E como Euler, outros também deram suas contribuições. Por exemplo, um matemático chamado Wagstaff demonstrou que o teorema era verdadeiro de n igual a 3 até n igual a 125 mil. Incrível, não? Posteriormente, em 1983, um matemático de nome Foltins demonstrou que para n maior que 3, se existissem as triplas, elas seriam em número finito. Pelo jeito, a demonstração do teorema de Fermat é muito difícil. Dificílima! No entanto, apareceu um matemático inglês nascido em 1953, chamado Andrew Wiles, professor numa importante universidade americana. Wiles era bem conhecido entre especialistas. Em 1993, ele agendou três conferências na Universidade de Cambridge. Mesmo sem ter anunciado o tema sobre o qual iria falar, suas conferências foram bastante concorridas. Surpreendentemente, Wiles anunciou que tinha demonstração completa do último teorema de Fermat. Tinha trabalhado sete anos quase em segredo e a demonstração ocupava nada menos que 200 páginas. Certamente não caberia na margem do livro de Diofanto, como observou o próprio Fermat. Então a história teve um final feliz? Sabe que ainda não? Encontraram uma falha na demonstração de Andrew Wiles. Nossa, gente, essa história não tem fim! É, mas Wiles não desistiu. Trabalhou mais um ano e conseguiu corrigir a falha os especialistas concordaram. Finalmente, em 1994, 358 anos depois de Fermat ter escrito sua observação na margem do livro de Diofanto, o último teorema de Fermat estava demonstrado. A demonstração é tão difícil que somente poucos especialistas conseguem acompanhar as ideias de Andrew Wiles. Professora, eu não entendo por que de tanto esforço por causa de um teoreminha, e de um mísero teoreminha. Pois é, Joãozinho, você pode não entender, mas esse teorema colocou Andrew Wiles na história da matemática. Foi um feito tão extraordinário que a rainha da Inglaterra fez dele um cavaleiro do reino. Agora, o professor de matemática Andrew Wiles chama-se Sir Andrew Wiles. Pois é, essa foi mais uma das histórias da professora, da Sofia e do Joãozinho. Muito obrigado pela atenção e até a próxima história das muitas histórias da matemática. Série Mátema, uma criação M3 Matemática Multimídia. Este programa faz parte da coleção M3 Matemática Multimídia.